Eu sou o Marcio Eu sou o Luiz Ronaldo. E aí, galera? Então, Luiz, e como é que fica essa questão? Eu quero abrir a minha casa para reunião. Então, eu me reúno em casas desde 2004, mais ou menos 2005. Abrir a reunião não é uma coisa assim Então eu já vi muitos irmãos se perderem No processo de abertura de casa Não tinham conteúdo, não tinham ajuda Então eu percebo que tem uma necessidade de um certo envio E como é que eu faço para receber o envio de Deus? Preciso saber se Deus tá nesse negócio ou não Uma pessoa que vai ser uma anfitriã Ela vai abrir a casa dela Mas ela não necessariamente vai exercer o ministério né? Ela não vai ser a pessoa que vai ensinar Ela tem a casa Então ela abre a casa dela E algum outro irmão que tem alguma característica de fazer funcionar Porque foi enviado para isso Ele pode ir na sua casa e fazer acontecer. Tem pessoas que estão num processo de entender o chamado ou o ministério que tem. E se a gente faz essas coisas fora do tempo, se a gente antecipa ou faz depois, a gente perde o timing de reino, as coisas podem dar não da forma como Deus gostaria que acontecesse. O que poderia dar errado? Né? Quais são os riscos? Acho que a primeira coisa é você abrir sua casa e não vir ninguém. Outra coisa é você não ter condições de discernimento, sabedoria para lidar com situações que vão acontecer dentro da sua casa. Então as pessoas vão vir rasgar o seu sofá e aí, se você tiver apegado à sua casa e à estrutura que você tem, isso não vai fluir. Por um lado, vai te ajudar a se desapegar. Pode ser que você se reúna e vocês não sabe o que fazer. Ninguém tem nada para compartilhar, não tem uma palavra. Outra coisa é você achar que você vai num lugar para receber e não participar. Então nós estamos prestando culto a Deus. Quem vai fazer o culto acontecer? Somos nós. Então é interessante a gente ter algo para dar. Né? Muita gente pode abrir a casa por uma questão de afinidade com os irmãos. E isso, às vezes, acaba virando um certo clubinho, né? Porque a gente não tem uma palavra para fazer aquilo, a gente não sabe o que fazer, mas a gente gosta de estar junto. É. E a reunião acaba se tornando uma reunião em torno de nós mesmos, e não em torno do reino de Deus. né? Eu acho que essa é a questão do envio, entendeu? Se eu tenho um envio, eu tenho uma clareza de edificar o corpo de Cristo. Então eu vou receber pessoas que eu gosto, pessoas que eu não gosto. E pessoas que estão indo lá para sugar você, ou querem só a estrutura que você tem para dar. Vão ficar de olho nos bens que você tem para roubar, talvez, não sei. Então a gente tem que estar aberto a essas coisas, né? É que se eu tenho um envio para abrir a minha casa, eu não vou me preocupar com as consequências. Agora, se eu abro a minha casa na louca e as coisas dão errado, aí eu vou ter problema com a minha esposa. Por isso que o envio é importante. Então quando a gente pega uma palavra... Apostolado, apóstolo, significa envio. Ela não é uma palavra religiosa. Eu preciso de um relacionamento com quem envia. Aí a gente precisa sempre lembrar, não é o enviado maior do que quem enviou. Se Deus nos enviou para abrir a casa, então você não tem opção a não ser abrir sua casa. Às vezes, abrir a casa é a estratégia para você desapegar as coisas que você está preso. Às vezes, fazer uma reunião semanal e abrir a casa nesse sentido que pode ser mais complicado, né? Mas, eventualmente, a gente abrir a nossa casa para receber os irmãos é algo natural, né? Como uma família faria, né? Exatamente. Abrir a casa para receber pessoas é vida. A questão é não se apegar aos processos, porque se Deus quiser mudar e eu tiver apegado, aí é um tesouro que vai resistir à vontade de Deus para o plano dele. Se eu tiver apegado a ter uma reunião semanal, quando eu não tiver, eu vou sentir falta, porque eu dependo da reunião semanal. Mas eu não posso depender de coisas exteriores. Eu tenho que depender do eu sou, né, de Deus que está dentro de mim, não fora. Se você aí tem interesse em abrir a sua casa para uma reunião, se você tem alguma questão, poste nos comentários envia um e envie um e-mail. Falou.